Uma das grandes atrações de todo o Vale do Katmandu no Nepal, é a estupa de Budanati. Considerado um dos mais sagrados templos budistas tibetanos do mundo, ele recebe milhares de peregrinos e também muitos turistas. A estupa propriamente dita é essa torre dourada que se ergue no centro de uma grande praça onde se encontram lojas, restaurantes e hospedagem para refugiados tibetanos. Ah, e quando for conhecer o complexo religioso Não se esqueça de percorrer todo o percurso No sentido horário Como fazem os fiéis que chegam aos montes No fim do dia A estupa de Godanat faz parte do patrimônio histórico Da Unesco desde 79 E passou por uma grande obra de restauração Após o terremoto de 2015 Que matou mais de 8 mil pessoas no Nepal Com suas bandeirinhas de reza coloridas Flores, aroma de incenso E os cantos dos monges Esse lugar não pode ficar de fora Da sua visita a Kathmandu. Quer saber mais sobre o que acontece do outro lado do mundo enquanto você está dormindo? Acesse a culpa -do e assista a nossa websérie.